Comeram minha amiga no Minecraft. Que é minha Hello, amiga, né? Botão. Ai, vou buceta. Botão. Meu Deus! Ah, NÃO! Eu vou não me bate. Eu tenho que botar eles pra sentar, pera aí. Pera. Como eu... Não, eu tô dando comida, diabo! Ai, que ódio! Gente, para de fazer sexo! Para! Vamos, todo mundo subir. Um Tô mudando meus cachorros de posição aqui. De posição não, gente. Misericórdia. <risos> Só tem uma fêmea no meu bando. Deixa eu ver se o seu áudio tá bom aqui. Acho que tá, né? Olha, tem os que não subiram. É, eu sei Ah, oh, morreram algum? Ah, não. Oxi. Tá tudo em pé e não vem. Gente, olha o tanto de cachorro. Isso aqui vai tudo pro Nether comigo. Ou oh, vai pro Ender, né? Lutar comigo. Você não vai servir pra nada, mas vai tá lá.